Vamos bem. dar banzinho na Magali, não precisa, não isso é, é para combater as pulgas, anti parasitas. Tá? Ela está com... começando a pulga de novo. A gente vai dar um banhozinho nela. Primeiro você molha ela com água, depois, seu filhotinho. Espera é que vi filma que viva, filma que vou dar banho. Peraí. Gente, gente, depois eu vou falar, mostrar para vocês o segredinho do shampoo, viu gente? Olha gente, tá com pulgo, olha essa, Dá de tempo e tempo tem que ficar dando banho, tá? Ele tá com essa aqui, ó. você está dando pra banho aí gente, de tempo em tempo tem que dar banho, leva né? a pessoal. tem que dar banho tempo em tempo, tá gente? esse shampoo aqui é especial, ele é pra antiparasita mas o que é que eu faço? eu misturo mais um vidrinho de remédio de venerinho de veneno pra pra pulga não é veneno não, é, é gente, pausa lá a pulga né? Não Aí, gente, é ó, botox. Esse você tem que colocar ele em 10 litros de água E aí você vai e coloca no lugar onde que eles ficam Mas o que acontece? Você pode pegar um pouquinho e misturar no shampoo Bem, tá bom? Mas é pouquinho, tá? Eu faço isso não sei Se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer Mas o, o, o filhotinho um senão... O filhotinho não pode lamber, tá, gente? Cê é muito forte o não pode lamber, pode irritar a pele deles. Tá, se você colocar muito, irrita a pele deles. Isso aí eu coloco, né? Mas aí fica cada um colocar. Mas se você quiser, só com shampoo, você pode dar banho nesse shampoo de 15 15 de Esse, esse é aqui, ó, esse é antipulco. <risos> é. <risos> Isso. o shampoo deles aí eu passo esse aqui ó também ó esse aqui é ele é ele é shampoo e condicionador eu passo os dois eu não deixo ficar na pele deles não Você pode irritar a pele deles né os filhotinhos Tem que saber cuidar deles tá gente eles vestir eles, eles podem morrer tá lambês podem morrer esse filhotinho, Mas, não bem, aquele filhotinho aquele... isso aqui é de cara é indicado esse putópolis que você me diminuir em 10 litros de água e despejar onde que eles dormem. Lavar a casinha deles, jogar lá onde que eles ficam, né? Então de 15 dias você dá banzinho no seu filhote para te evitar ficar dando parasitas, né? Pode pausar aí.